Fala, Fala amiga, galera, tudo muda quando, você... quando você muda. É isso aí galera, a partir da próxima segunda-feira nós teremos a nossa segunda EDV online, às 16 horas no canal Tudo Muda no YouTube. E nesse programa nós podemos participar do concurso de redação Carta para Deus, é onde a gente tem o privilégio, a oportunidade. A chance de colocar Deus no divã e colocar o seu coração na ponta da caneta e dizer aquilo que você sempre quis dizer para Ele. Vai lá, onde é que nós podemos fazer isso? Exatamente, você pode entrar ali no Instagram do canal Tudo Muda, que é o portal Escola da Vida também, e você vai encontrar a bio, na biografia o link para você preencher essa carta. Mas fique atento que você pode fazer isso apenas... Até o dia 9, que é uma quinta-feira, um dia antes do dia 10, <risos> um dia antes do dia 10, que ó. vai acontecer o evento cultural no dia 10. E vai ter ali... O momento da premiação Carta Parada. Exatamente. Então corra lá, acessa o nosso canal, portal Escola da Vida no Instagram e você preenche agora mesmo, meu compadre, exatamente a carta. Isso aí, porque você sabe, né, que tudo muda quando você... Segunda-feira, vamos que vamos! Segunda Escola da Vida online! Tchau, tchau, galera! Valeu!